Salve, salve rapaziada, beleza? Samuel Barrios aqui no vídeo de hoje. Vim trazer aí um vídeo... É, minha... Nossa. Trazer um vídeo. Vim no vídeo de hoje, vim trazer um vídeo. É, tá muito bom. Parabéns aí para mim. Não, continuando aqui. É, no vídeo de hoje vim trazer um bocado de jogos aí que está de graça aí para vocês pegar. Então vamos lá pro vídeo. Caraca, eu tô falando muito vídeo, minha nossa, armarinha. Bem, aqui na né? Epic Games hoje é quinta-feira. Tá dando jogo de graça aí. Kerbal Space Program e Shadow Tactics Icos Choice. Acho que eu falei certo, não sei. E também aqui no Prime Game tá dando um bocado de jogo aqui de, de graça, tá dando Cop, Chicken Police, Punch It, Red. Acho que é. Isso daqui é na Gog. Isso aqui é no Prime, no Amazon, Amazon Games, acho que é. E também The Evil Within 2, que é também no Gog. É, também tá dando Rift Edge, é, Faraway 2, Jungle Escape. Dish, Dishonored 2, também no GOG. É, Metal, Slug do, é, Metal Slug, The Last Blade. The King of Fighters 2003. É, Metal Slug X. The Last Blade. É, também tá dando SNK 40... Quadra, 40... 40... 40... 40... 40? É o 40 aniversário aí de coleção aí, <risos> minha nossa, eu não sei, é 40 ou 40, 40 é o 40 aí, é o, qua, é, o é... é isso aí mesmo. Metal Slug 3, Twinkle Stars, Sprites, é... Real, Bald Fatal Fury, 2D Newcomers. Então é isso aí, vocês passam aí no Prime Gaming, peguem isso daí tudo, resgata tudo e também no NAP Games é isso aí bem quando tiver mais jogos aí de graça aí para Steam ou para Epic ou para GOG eu vou trazer aí para vocês beleza então é isso aí muito obrigado por assistir até aqui se inscreve no canal deixa um like para ajudar o canal beleza então é isso aí falou